Ei, sem maldade sua ideia foi fuleira Esse jogo é sério mas eu mando tão bem que parece brincadeira Cê sabe que seu freestyle é velho Não testa sua fé cada um com teu evangelho Demorou mas aqui é sério, cê entendeu no improvisado Cê sabe brincar mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio, não arruma nada Realmente é um gênio forte pra uma rima fraca Ei, só que, meu mano aqui é dois eu dei pro play e espanquei um playboy. É, é, é, é. Não, meu mano sabe que eu sou. Chuto balde, esquece o play, o cante é underground. Demorou parceiro, só que você tá com um rei na barriga. Você espancou um boy sim, mas foi nas antigas. Agora é bom, cê chega calmo, respirando. Não tem mais boy pra bater, que a favela tá dominando. O, o, o, o, o, o. Deixa eu mandar, deixa eu mandar. Uou, uou. Ah, meu mano, sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor, meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você e a favela não é o prado A favela é o sonho, a favela é o legado uou! A favela é o legado Avelã, o leão, legado? Esse é seu fim? Claro que vai ter vários mani igual você que se inspira em mim! Uoooooh! e um você um em vários cara, pra que que eu vou desmerecer pagar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez, mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez! Oh. Thank <laughs> you. Aqui eu sou fraco, na leste cê toma um pau Na aldeia cê veio, mas eu te levei para final você lembra na dupla, isso aqui não é minha culpa Hoje eu te bato, te amasso, não é meu truta É lente de contato, eu faço improvisado É lente de contato, é mente de versado ah, tacão, Eu falo, olha meu tô passando é porque falou de lente de contato Cheguei, saí fora e voltei bem acompanhado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 Amigo seu bordão, com ele cê leva um pau Só mais salve pra Nasa, porque ele é mil grau Porque o salve pra Nasa me levou pro nacional aê, aê, aê. O Adel não me levou, mas é o começo do ano O um salve pra nada te levou, eu voltou com as mãos abanando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 Na rua! tá ligado lá, Ei, a tá vibrante, só que rap é vibrando! tá ligado, só energia! Fica sem é samba oh! Não encaixa o cedo, tá na comanda. Cê tá ligado, né mano? Não encaixa o cedinho, seja um cara verdadeiro Por isso, meu né, mano, que agora você vai perder pra mim no tempo inteiro O tubarão vai ganhar, ele não, o viz já ganhou Sim! Ah! Demorou seu vagabundo, batem em elite fraco Eu que sou melhor do mundo ah! Deixa eu te falar, 2022 meu pro é o cariça em tema Para, para, para, para Se não me mais, Então vai tomar um lá de você, Ronaldo, se acha uma moda, mas terminou com um o oh, Você não vai jogar, agora você foi uma piada. E tem no um campo ficou na sua cota, agora você tá com a perna quebrada. Eu lado, tá ligado aqui a foro com o joelho quebrado. Ganhei três bolas de ouro. Um tubarão trem! tem um Uou! Você gostou dessa? Você tem duas? Eu tenho um cinco, meu mano, tô aqui no futuro Não pensa muito, isso é costume Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Você tirou o com meu parceiro E ainda você quer roubar Porque você tem que tirar comigo Porque eu que vou rimar Na batalha e também na escola Cê não passa porque você quer trapacear Não, foi com seu parceiro que eu tirei o hipopaco Só que eu vi a cara dele de choque E ele pediu pra você começar ah, ah, ah. Mano, ver. entra na minha mente Vai ver que ela é só uma sala Pega um caderno, uma caneta e dá Aqui que tá na jaula Cê quer falar de tá em choque? Olha a cara desse cuzão Ele ficou em choque Ai, magrão não, Basque magrão não Basque magrão não, basque magrão, não basque magrão não É porque ele tá dando uma oportunidade Pra quem nunca esteve aqui na ação ah, Bagulho louco, bagulho louco Ele quer falar que eu repeti por falta A verdade é do Iprua, Repetir por falta na escola. Ai, quer dar oportunidade pra quem não tá na rédea Oportunidade pra quem não tá nação E aqui só fez um filme de comédia eu fiz um filme de comédia, filha É tipo um instilingue Cê não entende, já te pus no bolso nesse ringue Cê tá entendendo? É mó um papo de escroto Na escola eu fazia bullying com quem fazia bullying no outros Dinheiro que tá no meu bolso, mano, ele é valioso Calma, calma, calma, calma Olha só o garotinho, ele não tá atrapalhando Você se afundou sozinho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 Aqui no bang, a sua rima foi calou. Pode arrancar meu sangue, seu animal injeta na tua veia pra você rimar igual, dois, um Eu idiota de rimar igual o Breno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 Você é na é sujeira Você é decadente, tá na minha frente Você tá no final da ladeira Ei. Você tá ligado que os moleques aqui é, é zica Meu verso brasileiro, ele é sujeira Porque eu sou inspirado no flow do Murica Só que eu faço a rima que é boa é visada Eu tô no final da ladeira Pertinho da linha de chegada O neo tá lá no começo Sabe por que eu vou te explicar Tô no começo, você passou Tô aplaudindo o seu segundo lugar oh. Aplaudindo o segundo lugar, mas eu sou verdadeiro